Depois de uma grande quantidade de séries da Marvel que saíram na Netflix, começou a ter séries super herói em vários lugares. E a gente vai falar as nossas preferidas hoje. Sou o Miki. Sou a Júlia. E esse é TV em cores. Antes de começar, a gente pede aquele like nesse vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e apertar o sininho. Muito importante, porque com ele você recebe notificações sempre que sai vídeo novo aqui no canal. Vamos lá? Vamos. Bom, eu vou começar com a minha queridinha, da Jessica Jones. Porque não tem como, eu já falei dela várias vezes. E, assim, é, fechou muito bem a série. Eu acho que é uma das únicas da Netflix que <risos> teve um final que foi coerente. Que eles terminaram, não, a gente vai terminar essa série. Terminaram muito bem. É, a Jessica merecia todo esse espaço e tal. E a série ficou muito boa. Eu ainda acho a primeira temporada a melhor de todas. Mas a gente sabe por quê, porque afinal era a mais pesada. Uhum. Mas a segunda e a terceira conseguiram fazer muito bem a Jéssica. Ainda tem uns errinhos, porque afinal a Jéssica é uma mulher que é rabugenta, e é branca, e é super poderosa. Então assim, tem as questões dela. Mas teve um respeito muito grande pelos outros personagens também. Bem, como eu já avisei, né? a primeira série que eu vou falar também é a Marvel Netflix, que foi Justiceiro. Justiceiro, eu, eu acho que eu já falei uma outra vez aqui no canal sobre a série e ela meio que foi uma surpresa muito, muito grande pra mim, porque Sim. é uma série que você, já de primeiro, você vê que é aquela coisa bem macho, bem branco, bem americano e assim, eu fui mais porque me falaram que ia ter algumas coisas sobre é, debate de, da parte militar, do exército e tal Sim. então teve uma coisa muito legal do, de como é que o, o governo e toda aquela, aquela parte militar é bem corrupta é bem complicada, principalmente em tempos de heróis né, e é a visão mais aburrida assim, que a gente tem de toda a Marvel, assim, juntando o cinema, com Sim. essas séries da Marvel. Foi, assim, a mais adulta, a mais série de todas. Eu considero Jessica Jones um pouco mais adulta por outras questões. Outras questões. São questões com... E é isso, é muito interessante. São formas adultas de você falar sobre assuntos e de maneiras completamente diferentes. Eu acho que é por isso que a gente gostou tanto dessas duas. Não, e é meio que por conta disso, né? O 18 anos do Justiceiro é muito mais gráfico, Sim. né? Porque a parte de Jessica Jones, é claro, a gente vê algumas coisas físicas e tal, mas é muito mais psicológica, mas ainda assim são temas adultos. E Justiceiro conseguiu fazer esse debate muito bem, de uma forma que eu achava que a Marvel não ia fazer. Porque eles meio que estavam... Parecia, né, a Marvel por um tempo. Parecia que ela deixou de lado as séries da Netflix. Sim. E aí, eu fiquei meio achando que ia ficar o relento e eles fizeram um ótimo trabalho. Foram duas temporadas só, só que assim como Jessica Jones, eu acho que eles fizeram possível. E eu fiquei muito, eu, impressionado que eu ia gostar logo dessa. Logo esse gay aqui gostou <risos> de uma série tão machana. Não é? A minha última é uma queridinha, que veio de um quadrinho também, que é The Umbrella Academy. Umbrella. Eu acho a Umbrella uma gracinha. Todos os personagens são muito cativantes. É... A gente consegue ver muitos de nossos amigos em cada tem, um deles. Tem bastante identificação ali. E eu acho que como eles conseguiram fazer o quadrinho virar uma série foi uma maneira muito boa. Porque nem sempre você consegue transferir umas algumas coisas muito específicas de quadrinho para uma série, sabe? É, as piadas, a maneira extremamente, sabe, espalhafatosa das coisas. E ficou muito divertido, ficou muito divertido. Todos os personagens são surtados, a, a atmosfera ser muito escura, sempre muito cinza, eu gostei muito também. Eu não sou o tipo de pessoa que curte muito esse tipo de atmosfera, mas eu achei que ficou muito bem feito. Não, é uma série, assim, que ela é bem sombria. Eu tô gostando muito dessa nova onda de séries, assim, sombrias. Com heróis que andam acontecendo, assim, tem bastante coisa. E não é a última que a gente vai falar aqui, porque eu quero falar de outras séries que estão tendo essa mesma onda, Sim. esse mesmo efeito de adultizar as coisas, né? E fica legal porque a gente consegue trazer debates de uma forma responsável, caso possível, né? Mas que adultos possam repensar também quando a gente está falando de heróis, porque... Todo mundo sempre fala que é uma coisa muito relacionada a criança, adolescente, né? E quando a gente tem essa narrativa, a gente prova que adulto consegue ver, sim, coisas de herói e essas coisas conseguem ser levadas a sério. Minha segunda e última série aqui do vídeo é outra que muito provavelmente foi cancelada por conta dessa onda da Marvel tá comprando tudo, né? Que é Legion. Legion que terminou a terceira temporada muito recentemente no FX, que fez uma ótima questão ali, uma ótima abordagem de saúde mental... mental. Com, de novo, superpoderes, né? Como é que você lida com isso tudo. E é muito interessante como é que eles fizeram toda essa abordagem, essa leitura da saúde mental, que não é muito boa, de um super-herói, de uma forma visual e também, Sim. assim, auditiva. Ficou muito, muito interessante. É, eu já falei aqui, em outras situações, que eu gosto dessas coisas que a gente não consegue explicar muito bem, sabe? Porque psicológico, diariamente, a gente está nessa situação que a gente não consegue se entender. Então, por que que quando tem uma leitura visual disso, deveria ser facilmente entendido? Não é assim que funciona, né? Não, a gente tem muitas dificuldades. E é interessante pensar, né, como é que todas que a gente comentou aqui são séries de super-herói e com temática adulta, né? Porque nós somos adultos. E assim, eu acho que às vezes é difícil a gente reconhecer como adulto porque o mundo é muito insano, mas essas séries, elas trazem debates que a gente passa ou que a gente já viu acontecer. É, eu ia falar mais ou menos uhum. isso, porque não tem tanta questão de LGBT. Não, né? mas... mas assim, tem as questões de saúde mental, tem as questões de discussões é, do que, que é o governo lidando com certas coisas que deveriam ser lidadas bem feitas, mas não são. Uhum. É, eu não consegui ver Lidium porque eu acho Lidian muito pesado pra mim. E é isso. E é eu pesado, é não pesado. é um problema. Muita gente já falou pra mim que não consegue ver Jessica Jones porque é muito pesado. Eu falei, eu entendo. E eu acho que é isso. São séries que foram feitas pra, se você aguenta o tranco, você vai curtir. Mas se você não aguenta, tá tudo bem. Aí agora a gente quer saber de vocês, né? Quais dessas séries você aguentou assistir, né? Você <risos> conseguiu assistir. Fala pra gente também se você não gostou de algumas que a gente comentou. Sim, fala pra gente também se vocês gostam de algumas que não tem temas tão adultos ou tão pesados. E vai que a gente já assistiu, tá a fim de assistir também. Se vê na próxima, gente. Sim. Tchau, tchau. tchau. tchau.